Viva amigas. Aqui está mais um ponto que eu puxei da minha cabeça. Com duas cores. Reparem que é muito diferente do outro. Este tem aqui um traço horizontal. Reparem. E depois tem o V e é logo o topo. Este não. Tem um V adicional aqui. O traço horizontal. Outro V e o topo. Muito bonito. Vamos ver como é que eu desenvolvi isto. Tenho estado a experimentar com estes. Processos, e aqui está o segredo. Vem buscar a diferença do outro ponto, vem buscar com a mesma cor. E agora aqui termina o topo. Este ponto é extremamente fácil, extremamente lindo, extremamente útil. Reparem. E tem uma coisa: este tem a altura do ponto alto e este tem a altura do ponto baixo. Portanto, feito desta maneira, como eu já vi, como já mostrei no outro vídeo, fica um ponto baixo a duas cores e aqui um ponto.